pessoal, é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês prático de segmentação de público que a gente consegue utilizar com anúncios e campanhas no Facebook. Primeiro, isso que eu vou falar para você é diferente de impulsionar, não estou dizendo impulsionar vídeos ou impulsionar anúncios ou impulsionar publicações no seu Facebook ou no teu Instagram. Eu estou dizendo em criar anúncios em campanhas profissionais no teu Facebook e no teu Instagram de forma que a gente consiga segmentar esse público. E eu vou te dar um exemplo prático de como fazer isso, por exemplo, com uma empresa que, eu supor que distribua gás na cidade. E aí a gente consegue entender que essa empresa que distribui gás em Rolândia, por exemplo, é, atenda majoritariamente, e a parte maior do lucro deles esteja em donas de casa que... É, acabam pedindo gás assim que acabou o gás, durante o almoço ou durante a janta. Donas de casa que moram é, em bairros mais afastados do centro, bairros de, de, de mais da periferia. Qual que é meu objetivo aqui nesse caso específico? é Utilizar o objetivo de marketing de mensagem e fazer com que as pessoas, especificamente de cada região da cidade, receba essa comunicação. Então, se eu quero atingir os bairros, vou lá nesse bairro específico e vou colocar a propaganda dela aqui. Vou adicionar um pino e vou dizer que eu quero que num raio de um quilômetro, dois quilômetros, as pessoas que estão ali recebam essa comunicação. Não mais que isso. Então eu trabalho de forma selecionada segmento público que eu quero atingir Quero atingir donas de casa de 25 a 45 anos Que moram no determinado bairro, por exemplo Que moram no Nobre é, E que queiram é, cadastrar o número da minha operadora de gás Para que quando ela precise de gás Ela só vá lá no celular E pelo próprio WhatsApp digite gás Já vai achar o meu número Rapidamente vai fazer um pedido E eu vou entregar esse gás para ela Isso é muito mais barato que panfleto muito mais barato que entrega de imã, muito mais barato que qualquer outro tipo de mídia tradicional. Sem falar que somente com essa possibilidade a gente consegue segmentar é, e nichar o teu público. Porque eu vou dizer para quem eu quero que entregue, a região que eu quero que entregue e o que eu quero que essa pessoa faça. Ponto. Valeu. Se você tem dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, pelo Messenger do Facebook ou pelo WhatsApp clicando no link desse anúncio. Tá? ou também é, procurando a gente através do YouTube. Estamos à disposição e até a próxima, pessoal.